Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais. Eu sou a professora Miriam Brum Argoelho e trabalho essa disciplina junto com vocês, hoje abordando o módulo 2, Racismo e Antirracismo, a categoria raça em questão. Uh, o nosso objetivo de aprendizagem nesse módulo é de estudar as bases epistemológicas para a compreensão do racismo no Brasil, destacando o papel da educação. Bom, então, nós organizamos o nosso material de estudo em duas unidades dentro desse módulo. A primeira delas é intitulada Bases Epistemológicas para a Compreensão do Racismo no Brasil e o Direito à Igualdade na Perspectiva dos Direitos Humanos. E a segunda unidade é Educação Antirracista e a BNCC, Desigualdades Raciais no Sistema de Ensino Brasileiro. Então, a nossa proposta de estudo traz, em cada uma das unidades, um texto de leitura obrigatória, texto de leitura complementar e as videoaulas que vocês poderão acessar para aprofundar as discussões. Nessa unidade aqui, na unidade 1 do módulo 2, nós temos um texto intitulado Racismo e Antirracismo, a, que, a categoria raça em questão. Então, nós iniciamos lá no módulo 1 a discussão a respeito do conceito de raça. Né? Então, nós é, fomos é, aprender, né, estudar que o conceito de raça surge historicamente na Europa e é levado né, aos países colonizados pelos povos europeus e utilizado de uma maneira... É, bastante inadequada, trazendo muitas injustiças e muita crueldade com os povos, é, e aí nós, nesse módulo, vamos dar o um enfoque à questão do surgimento do racismo, né, como é que o racismo se constitui enquanto uma prática social, é, que nós percebemos né, até hoje na realidade social do Brasil, mas como é que isso surge, como é que isso se estrutura cientificamente e historicamente. É, então, esse texto, ele traz é, aí uma revisão teórica bastante importante a respeito do conceito de raça, então, ele vai resgatar novamente essa discussão para que a gente possa ampliar a nossa compreensão né, a partir de outras perspectivas vai, né, continua seguindo né, a linha que nós é, temos, né, que os autores trazem, né, do surgimento da ideia de raça a partir do pensamento acadêmico europeu, né, é, e aí vai trazendo também as reflexões desses próprios grupos e outros, né, de, da produção do pensamento a partir desse olhar né, do, do, da raça enquanto... É, um elemento constituinte é, de, um, de uma característica da sociedade, é, e como é que isso reproduz ou produz né, um pensamento que vai sendo disseminado entre os povos, né, e gerando, então, né, algumas é, formas de exclusão, de discriminação, é, de preconceito, que aí nós convencionamos chamar de racismo. Né? Então, como é que surge a ideia do racismo? Né? Então, é, para os autores, para que a gente perceba né, e compreenda a categoria raça né, e como ela se constitui na realidade do Brasil, a gente precisa né, entender que, historicamente, a gente tem um emprego inadequado né, dessa categoria, desse termo, e que, a partir né, do emprego inadequado desse termo, dessa categoria... As práticas sociais, elas são feitas de forma completamente inadequada, cruéis, é, e que trazem, né, deixam as marcas, e essas marcas, elas se tornam estruturais, né, elas passam a fazer parte da prática e do discurso do povo brasileiro, né, enquanto organização, do imaginário de um povo que vai olhar né, para o outro a partir de estereótipos e de representações negativas né, que foram construídas historicamente sobre esse povo. Né? E a respeito disso a gente pode é, resgatar, a gente não precisa nem recorrer ao texto, mas o texto nos traz é, alguns elementos que a gente pode é, refletir sobre, algumas características, né, e, e alguns termos que nós utilizamos, é, que são próprios dos povos de, de origem africana, né, dos afrodescendentes. Por exemplo, o tipo de cabelo, né. E nós utilizamos o termo cabelo ruim para designar esse tipo de cabelo, né. Então, isso é uma produção do imaginário que veio a partir dessa aplicação inadequada do conceito de raça, porque o conceito de raça, né, do, do povo afrodescendente tem na sua caracterização, a ideia, a ideia não, né? a, a descrição de um tipo de cabelo que é diferente do cabelo dos povos europeus. Né? Então, não é um cabelo liso, não é um cabelo claro, é um cabelo encaracolado, é um cabelo mais escuro. Né? Então, essa caracterização é, é construída de uma forma pejorativa e aí é designado como um cabelo ruim né? para as pessoas que têm esse tipo de cabelo. E não só a partir né, dessas descrições e dessas características, mas a partir de comportamentos sociais também. Né? Nós temos a erotização tanto da mulher como do homem afrodescendentes, né? a ideia de que eles são mais sexualmente potentes e ativos do que outros povos. Essa também é uma ideia produzida, né? uma ideia é, do imaginário, né? não, não condiz a uma realidade, porque biologicamente nós temos né, pesquisas que indicam que não existe é, uma característica que seja biológica de um povo todo né, a respeito é, da, do comportamento sexual, né, que isso são características individuais de cada pessoa, mas nós vamos colocando né, isso tudo num imaginário que produz uma determinada ideia de um povo né, e que de uma maneira geral, tem uma conotação negativa, depreciativa, e que segrega essas pessoas para um determinado lugar de inferioridade. Né? Então, pensar né, na categoria raça, é, enquanto um, um fator que, historicamente, teve um lugar de segregação, de exclusão, é, nos ajuda a entender, então, como é que nós construímos, né, culturalmente, a prática do racismo. Então, quando eu discrimino uma pessoa, ou quando eu é, identifico uma pessoa pelo, pelos seus traços identitários, né, eu estou, de certa forma, é, discriminando essa pessoa, né, discriminando no termo é, literal da palavra. Né, estou diferenciando essa pessoa dos demais, mas o problema disso é que, por conta desses estereótipos negativos que foram sendo criados historicamente né, no Brasil, essa identificação, essa caracterização, coloca o outro num lugar de inferioridade. E esse movimento de colocar o outro num lugar de inferioridade, então, fomenta né, a prática do racismo, da discriminação e da, da exclusão. Então, por isso que para nós é tão importante né, conhecer esse cenário, e trabalhar no sentido é, de combater essas práticas. Né? E por isso nós é, falamos tanto e fomentamos a educação antirracista, né? porque nós, as, as pesquisas hoje nos mostram né, que, embora é, seja muito importante nós caracterizarmos o racismo, nós falarmos do, raci do racismo enquanto uma prática, enquanto uma realidade estrutural, da nossa sociedade, nós precisamos é, praticar e encorajar uma educação antirracista, né? É, os teóricos e os ativistas, eles nos, inclusive, nos dizem, né, que não basta ser, é, não basta não ser preconceituoso e não ser racista, é preciso ser antirracista. E nós, enquanto é, profissionais da educação, temos ainda um, um compromisso né, muito maior é, no sentido de termos práticas antirracistas é, no contexto da sala de aula, no contexto da escola, porque nós temos leis que garantem é, direitos né, a todos os povos, independente da sua origem, independente da sua característica física, étnica ou racial. Ah, e aqui eu trouxe né, um, um gráfico para demonstrar que... É, é um, um, um dever, é uma obrigação nossa, até enquanto uma demanda legal, né, trabalhar com a questão da educação antirracista, mas que nós ainda temos uma dificuldade muito grande para colocar em prática é, o que nós precisamos colocar, né, em termos de atingir aí, né, é, um, uma educação que trate dessas questões, né, como elas devem ser tratadas, é, de forma aberta, é, que a gente possa ter ações né, que diminuam né, é, a exclusão das pessoas é, negras, das pessoas indígenas é, na educação. Então, olha só, aqui esse estudo que está lá no, no texto, né, então a gente pode consultar lá no texto, eu trouxe aqui só a título de ilustração, ele nos diz que é, numa pesquisa que foi realizada, entre professores brancos e professores negros, a respeito dos alunos brancos e negros, é, a expectativa dos professores a respeito né, do quanto os seus alunos irão conseguir concluir o, os estudos do, né, do ensino médio e chegar ao ensino superior, ela é diferente entre professores brancos e negros. Né? Enquanto o professor negro a respeito do aluno negro tem uma expectativa maior, é, em termos, né, de conseguir cumprir os seus estudos, o professor branco tem uma expectativa menor, né, bastante menor ali, 28% dos professores que participaram dessa pesquisa acreditavam que os alunos negros conseguiriam concluir o ensino médio e 58% que iriam... É chegar né, ao ensino superior e completar o ensino superior, enquanto o professor negro tinha expectativas mais positivas em relação à chegada dos alunos negros a esses mesmos níveis, né? Então, isso aqui nos demonstra né, que nós professores, né, muitas vezes inconscientemente, lógico que muito motivado pelos contextos, é, mas nós também, às vezes, somos, é, de certa forma, é, não tão comprometidos com o sucesso dos nossos alunos. E a questão racial, muitas vezes, é um fator que nos faz acreditar mais ou menos no potencial do aluno, né? E isso é algo que está comprovado pelas pesquisas e que a gente, tendo consciência disso, pode ter uma conduta, né? Uma, uma prática diferente no sentido de transformar, né, essa realidade, mas também transformar a nossa própria prática. A, a desigualdade entre brancos e negros na educação é muito grande, é inquestionável. Nós sabemos que, historicamente, nós temos é, um percentual pequeno ainda de estudantes negros nas escolas e menor ainda nas universidades. Né? Então, os dados do IBGE de 2020, eles apontam que, do grupo de 75,2% de pessoas que se formam na universidade, os negros representam apenas 10%, né? Então, olha só, é, dentro de um, de um, de um grupo né, de pessoas que conseguem chegar à educação superior, o percentual de pessoas negras ainda é muito pequeno, né? E isso tem a ver com um problema estrutural. Né? Nós temos que reconhecer que o acesso à educação, apesar de hoje a educação ser um direito de todos, a, o acesso e a permanência do aluno durante a educação básica, depois no ensino médio e superior, ela vai diminuindo quando nós vamos chegando né, nas populações negras. Ainda na, nesse momento histórico, né, no momento em que nós estamos vivendo, isso ainda é uma realidade. Apesar de termos tido avanços, né, indiscutivelmente as políticas públicas têm é, avançado nesse sentido, mas ainda há muito a ser feito. Porque o acesso à educação, nós sabemos que a educação é o caminho para uma transformação social, além de, dentro da realidade do Brasil, a educação é um direito de todos, né? é, então nós precisamos criar estratégias e políticas públicas para garantir não só o acesso, mas a permanência dos nossos alunos em todos os níveis da educação. Então, esse precisa ser um compromisso de todos nós. É, junto com essa discussão né, da, da educação antirracista, porque a educação antirracista precisa ter alunos negros na sala de aula, isso é importante, eu não posso ter um discurso de educação antirracista e uma realidade de sala de aula embranquecida, porque, então, eu estou sendo contraditória. Se nós sabemos que a população brasileira é, é, é maioritariamente de, de negros e, e pardos, e se eu tenho uma, uma população escolar que é maioritariamente branca, existe algo de errado entre o discurso e a prática. Então, se nós temos um compromisso com uma educação antirracista, nossas salas precisam ser multiétnicas e multiculturais. Né, então, essa é, é uma, uma demanda, é um compromisso que todos precisamos fazer, né, de garantir que os nossos alunos efetivamente é, consigam alcançar né, os níveis mais avançados de educação para que a gente modifique esse cenário. Ah, nós temos uma legislação específica, né, a Lei 10.639, que garante a discussão de algumas temáticas que estão relacionadas à história e culturas africanas, à história e à cultura indígena, no contexto da sala de aula, em todos os níveis da educação. Essa legislação ela é fundamental, né? é importante que a gente é, tenha conhecimento, mas que, principalmente, a gente coloque em prática efetivamente o que é discutido. Porque nós podemos, né, muitas vezes, temos situações em que nós ah, estamos empenhados em lutas, né? nós fazemos o dia da consciência negra, mas quando nós vamos é, verificar os indicadores, quando nós vamos olhar para a realidade da nossa escola, ou até mesmo para o currículo da nossa escola, nós percebemos, então, que nós não incluímos tanto a história e a cultura dos povos afrodescendentes e dos povos indígenas. É, então, essa é uma, uma demanda para nós, educadores, é, dentro dessa perspectiva de uma educação antirracista, de uma educação que combate as desigualdades raciais, né, e essa legislação vem nos chamar, né, para isso e, e nos colocar o desafio de implementação é, no currículo dessas temáticas, né, é, que as diretrizes curriculares, elas efetivamente sejam desenvolvidas e e, e sejam contempladas no currículo da educação básica, da educação superior, com a discussão né, é, da, da temática afro-brasileira, africana, cigana, quilombola, indígena, entre outras. Né? Então, nós precisamos trazer isso para a pauta do nosso currículo e para a prática no contexto da sala de aula. Então, fica aí, né, como um desafio para todos nós, no sentido de é, nos apropriarmos dessa discussão, né, que é tão importante e, e que cada vez, né, demanda mais a participação da sociedade como um todo, porque a gente não pode admitir, né, que em pleno século XXI nós tenhamos índices tão baixos, né, da presença é, de povos indígenas, né, dos nossos alunos afrodescendentes nas nossas salas de aula da educação básica, nas nossas salas de aula da universidade. Né? Então, é um desafio para nós, professores, educadores, pesquisadores, é, mas é também, né, a partir das, das políticas públicas e da legislação que já existe e já contempla isso, é então um momento de nós é, pensarmos né, quais são as oportunidades né, que nós podemos criar para fazer essa transformação no nosso contexto, dentro da nossa realidade. Né? E a ação de cada um de nós faz toda a diferença numa mudança que é necessária e que é urgente. Bom, então esperamos que esse material de estudo e a proposta de estudo do nosso módulo 2 possa contribuir né, para a ampliação da compreensão e do conhecimento de todos vocês, e nós nos encontramos no próximo módulo. Muito obrigada.